Quantos trabalhadores será que foram mortos pela ditadura? Quantos trabalhadores foram mortos pela democracia? Na revolta de Brasília, quantos trabalhadores foram concretados? Você sabe? Você sabia que durante a construção de Brasília, trabalhadores se revoltaram, reivindicaram, queimaram os canteiros de obra e foram mortos? Antes da ditadura. A democracia brasileira mata quanto? A democracia brasileira tem servido para quem? A quem? Os crimes mais bárbaros não vêm dos salves, vêm dos que ostentam, placa de vigilância na propriedade para proteger o Patek Felipe a ilha particular, fundar a época dos gambés licenciados para matar o ciclo -ondra. Eu penso a que a violência tem sido um instrumento radical de controle das elites brasileiras, que tem produzido ao mesmo tempo um enriquecimento excepcional de si própria e o um empobrecimento cada vez mais o radical é Zanorte, da maioria da ver, população. De vez, de vez. Morreu um operário, quando se diz morreu um, deve ter morrido três ou quatro. Isso é quando a imprensa vê, porque temos que a imprensa não. A gente viu os caminhões saindo da, da Pacheco, carregando, que o pessoal dizia que era gente morta, para jogar uns buracos que era cavado Aqui em Peça Brasil. Tem vários processos genocidas acontecendo. Um deles é esse das, das periferias dos grandes centros. É em Pernambuco, é em Alagoas, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é, enfim, é no país inteiro. Tem um, um resquício disso que a gente poderia chamar de cultura da violência. Ou seja, desde o início da colonização, uma das marcas da colonização é a violência. Seja essa violência para limpar os campos e tirar os nativos para implementar uma fazenda, seja essa violência racionalizada da produção quando eu capturo pessoas na, no, num outro lugar e trago para trabalhar nessa terra, para transformar aquele ser humano capturado num, num, num ser humano produtivo para um, um engenho, para uma fazenda, eu tenho que racionalizar a violência. Isso vai gerar, no, longo, no tempo longo, um conjunto de práticas, de normas, de procedimentos, de aprendizagens, de tradições que vão chegar até nós. Essa cultura, esse, essa racionalização, esse aprendizado transformado em pedagogia pelos fazendeiros, ele vai entrar nas relações cotidianas. Minha avó foi catada a laços. Você já ouviu falar isso? Sabe o que, que significa? Ainda era comum que famílias brancas catassem meninas índias e usassem como semi escravas Essa narrativa, que vem como uma narrativa do senso comum, está nos dizendo isso. Em todos esses eventos, o que você vê é uma violência absurda desproporcional, perversa, das forças policiais locais e das forças eh, policiais do, do Exército Brasileiro. A polícia é um instrumento de controle da população feito pelas elites. Quando o, o oficial eh, militar da rota que assume o comando da Polícia de São Paulo vai a público e diz Sim, estou orientando meus agentes para que é, eles tratem de forma diferente a é, é, abordagem nos jardins e na periferia, ele, ele, no fundo, ele está é, oferecendo um testemunho público de algo que quem é pobre, periférico, sabe na prática. O Movimento Negro Unificado vem a público denunciar esses atos de racismo e violência e exigia que tais manifestações de respeito à dignidade humana tenham fim. E era uma atitude heróica enfrentar a ditadura naquelas condições, que uma coisa era a classe média branca, a elite branca que foi prejudicada pela ditadura, a outra coisa é essa população negra socialmente, economicamente, financeiramente totalmente desguarnecida. O problema aqui não é um problema de regime, de sociedade. É muito mais grave. É um problema de civilização. Mas justiça, polícia e segurança, nessa época, é, eu acho que ficaram num, num, num lugar, num vácuo. Porque as questões aparentemente fundamentais eram os direitos democráticos e os direitos uma parte dos direitos que estão sendo retirados agora, que são direitos dos trabalhadores. que É o processo de que a criança cresce sem nenhum apoio, não é? é marginal e tudo mais, então ela é fabricada pela sociedade e depois a própria sociedade mata, ou seja, a classe dominante fabrica e depois mata o marginal. As elites produziram um pacto no final da ditadura. A reforma democrática, que vai desaguar na Constituinte. Entretanto, todo o aparato utilizado para sangrar os, os, os, os, os, os adeptos da luta armada não foi desmontado, nem a ideologia, nem o equipamento, nem o modus operandi. Mas não tinha mais a luta armada. Eu vou conversar agora com um policial deputado que está sendo acusado de estar envolvido com grupos de extermínio, José Guilherme Godinho, o Sivuca. Contra quem se volta o aparato policial, que não foi desmontado nem desarmado? Os, os, os policiais torturadores dos anos 70, eles não são aposentados, eles não são identificados e presos, eles não são estigmatizados, eles passam com a mesma paisagem os fleurifílios, Filho, esses, esses, os descendentes desses caras que aprenderam com eles, que conviveram com eles, continuaram dentro da estrutura da polícia civil, da polícia militar e do, do exército. Eles não foram estigmatizados. Contra eles não houve ação. Esses caras perversos em 1980, saíram na rua alegremente, dizendo, "Oh, da hora aí, hein, galera? Vamos conviver pacificamente? Ou eles continuaram usando os mesmos métodos, agora voltados para outros setores da população? Esse aparato é que se volta contra os favelados, contra os pobres, contra os periféricos. Você também é famoso pela frase adaptada do General Custer de que bandido bom é bandido morto. E enterrado em pé para não fazer ocupar muito espaço. Enterrado em pé.